Vamos agora para a configuração do Apache. Eu vou aqui para a pasta do champ, é, diretório ETC e a gente tem esse arquivo aqui, o, o httpd.conf. Tá? Esse arquivo é o é o é responsável pela configuração do, do Apache. E Pode ser que o seu Apache ele tenha vários arquivos conf, tá, de configuração. E aí, basicamente, o teu o, a tua configuração da parte vai estar espalhada nesses arquivos todos. O tem várias configurações aqui do, do Apache interessantes. A gente tem aqui o, o qual é o, o server root. Não é onde estão os arquivos do HTTP, é, onde que você tem que botar os arquivos para botar no na web. Ele está dentro do champ files, ele está exatamente o QTPT. É, qual é a porta dele? Tá? É, no caso, ele está aqui na porta 80. Se você tiver mais de, um, mais de um, um servidor web, normalmente é 80 e o outro é 8080. E aqui são o, o, o, os plugins que ele tem aqui instalados nós temos aqui, na configuração da parte interessante que a gente faça é a gente poder ter o URL amigável é, a gente vai usar isso no, no curso no, no, no curso prático, a gente vai usar URLs amigáveis e para a gente fazer o URL amigável numa parte funcionar nós precisamos é, ter o, o mod rewrite é descomentado na verdade que, se você for ver, todos os, meus, é, todos os meus modificações aqui estão descomentadas e o, o mod rewrite ele está aqui. Tá, ah, na verdade, o, o logo embaixo, com nossa felicidade, ele está comentado. Esse daqui, ó, ele está comentado porque ele está com o joguinho da velha, então o nosso mod rewrite tem que estar descomentado, como ele está aqui. Isso daqui é importante que a gente tenha. Descendo um pouco mais do nosso do nosso do arquivo de configuração, você vai ter a configuração em si do, por exemplo, o documento root, ou aonde que está o, o, o diretório de onde que você vai botar os arquivos web. E aí eu tenho esse, essa configuração aqui de diretório, no caso diretório barra. E, basicamente para você ter o URL amigável, se você pegar qualquer tutorial na internet o cara vai falar, descomenta o mod rewrite e troca o override de none para all. Se você der um ctrl f, um find e fizer isso, trocar esse, esse override de none para all, a sua URL é, amigável não vai funcionar, por quê? Porque isso aqui é a configuração do diretório barra. O diretório barra é o, o champ files, no caso. É, a gente precisa mudar a configuração, é do htdocs. E isso daqui não é o htdocs, isso aqui é o barra. Aqui, o alô override tem que estar none. Se você descer um pouquinho mais esse arquivo, isso é importante de você não ficar só dando o F, e parar e sim, e dar uma lida no arquivo, ver o que tem de configuração, você vai ver que logo embaixo, eu tenho exatamente a configuração do HTDocs. E se você percebeu, de cima não tem comentário nenhum, porque não é para você mexer nele. E aqui embaixo, é exatamente onde tem todo o comentário, toda a explicação do que você pode fazer para mexer. Então, aqui eu estou mexendo no HTDocs de fato. E se você percebeu, o meu override está all. Então, eu estou preparado para o URL amigável. O que, que esse All Override All e o Modify vai fazer? Esses, esses dois caras vão fazer o, o ler o arquivo do ht Você ligar eles não quer dizer que a tua RLMGav já está funcionando. A gente vai entrar como que o RLMGav funciona, isso vai ser lá mais para o meio do curso, é, mas a gente vai fazer o htaccess, a gente vai ver isso daí, vai, vamos criar a regra do htaccess e como que o PHP vai receber esses... esses esses dados e como que a gente vai trabalhar isso. Mas você precisa ter exatamente o Override All e o, o Mod Rewrite. Se você quiser saber uma maneira fácil de você testar se o seu URLMGav está funcionando, você pode baixar o Drupal em drupal.org, baixa a versão do Drupal e a única coisa que você vai precisar de fato é criar o, o, um banco de dados para ele. E ao instalar o, o Drupal, você vai ver se você está ou não está com o é, Vamos entrar nessa configuração aqui um, um pouco mais para frente, mas é importante que você, nesse momento, você localize aonde está isso no seu computador, que pode não estar no httpd.conf, você localizar o seu httpd.conf, ver se nele está esse all override, se ele está o um mod rewrite, é, Faça isso agora, veja, tente já modificar ele, colocar, pode ter problema de, de permissão. É, faça isso agora, para quando a gente chegar no curso lá da URL Amigável, você não tenha que fazer isso e aprender o URL Amigável, Você só, só, só tenha que aprender de fato o URL Amigável.